Hoje eu de Ou se você chegar a algum lugar do mundo e falar, eu sou rebelde, todo mundo vai se conectar com essa mensagem. E no vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar os países que tiveram versões da novela Rebelde. Então, ó, se inscreva no canal e vem conferir tudo isso e muito mais agora. É pessoal, uma coisa é certa. Rebelde é um fenômeno mundial e teve diversas versões por esse um todo. E no vídeo de agora eu vou enaltecer todas as versões. E atenção fãs dessas versões de Rebelde. Aqui nós não vamos falar de qual a versão é melhor ou a pior, qual fez mais sucesso e por aí vai. Aqui nós vamos enaltecer essa história chamada Rebelde, combinado? E por falar em combinado, toda vez que tem vídeo aqui no canal falando sobre Rebelde, RPD e por aí vai, tem que deixar no comentário falando o que? Eu sou Rebelde! Ah, e se você ainda não é inscrito, poxa vida viu, se inscreva agora mesmo, combinado? É pessoal, As histórias de Rebelde que esse mundão todo aí gosta e sai ano, entrando, sempre vem uma nova versão, Começou na Argentina no ano de 2002, a partir de maio, e teve a novela, a primeira versão, chamada Rebelde Way. Essa versão entrou em maio de 2002 e foi até dezembro de 2003, e teve ao todo 315 capítulos, com duas temporadas. Rebelde Way lançou aí a banda R. Way. A versão de 2004, a versão mexicana que conquistou o mundo todo né, através do RBD, esse sim, um fenômeno, foi lançado no México no ano de 2004, em outubro, e teve três temporadas, encerrando em junho de 2006. Essa versão mexicana de Rebelde teve ao todo 440 capítulos. É pessoal, eu falei no início agora do vídeo, né, que aqui a gente não vai falar qual foi a versão melhor ou a pior e por aí vai. Mas muitas pessoas pensam que essa versão mexicana que lançou a RBD, né, por ter mais fenômenos, esse mundão todo, ser a mais popular, foi a primeira versão. Mas não. A primeira, sim, de fato, foi lá da Argentina, sendo chamada de Rebelde Way. A terceira versão aí aconteceu, sabe onde? Na Índia. Rebelde, na Índia, teve um nome alterado para Remix. Essa versão aconteceu em novembro de 2004 até julho de 2006 e teve 348 capítulos com duas temporadas. Rebelde Way, esse nome aí que foi lá a primeira versão na Argentina, também teve esse mesmo nome em Portugal, nos anos de 2008 até julho de 2009, totalizando 260 capítulos, tendo uma única temporada. Então, ó, Rebelde Way também, na versão Portugal, sim lançou também uma banda. Lá em Portugal, Rebelde Way teve a banda RBL, é, pessoal, aqui no canal a gente sempre enaltece aí rebelde, RBD e por aí vai. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe o seu comentário aqui pra eu aqui, ó, melhorar ainda mais, enaltecer o nosso rebelde, combinado? Continuando aqui nosso vídeo, o Chile também teve o seu lado rebelde. Sim, no Chile teve a versão chamada Coração Rebelde, com um total de 80 capítulos com uma única temporada é a versão mais curta desse mundão todo aí para uma versão dessa novela da história de rebelde lá no Chile a história aconteceu em agosto a dezembro de 2009 e lá lançou a banda CZR continuando aqui na versão Brasil sim lógico o Brasil não poderia deixar de ficar de fora né das versões de rebelde aqui no Brasil quase teve a versão de Rebelde Way, sim, produzido pelo SBT, ia ter como protagonistas a Marisol Ribeiro, essa atriz, ia fazer a Mia Colucci, e também o Marcos Picosi como Diego. Essa versão de Rebelde Way foi aí encarada pelo SBT como um novo desafio. Eles chegaram a gravar, a fazer várias cenas dessa novela, mas a autor oficial da história de Rebelde, assistindo, não gostou nada nada do que viu e para o SBT ele não quis regravar essas cenas, então acabou desistindo, de fato, de fazer essa versão brasileira. E dessa forma, resolveu o nosso querido Silvio Santos, foi lá e falou Tá, então não vai ter a versão Brasil, vamos exibir então a versão mexicana de Rebelde com RBD. E foi isso que aconteceu. Mas a Record TV viu que Rebelde poderia sim ganhar vários outros fãs e conquistar mais e mais audiência. A Record TV foi lá e fez a versão de Rebelde Brasil. Isso foi em março de 2011 até outubro de 2012. Rebelde Brasil foi um sucesso também e enalteceu vários atores que até hoje marcam em memórias de muitas pessoas, como Sofia Brown, o Michael, Mica Borges, que é o, que é o Mica, né? E vários outros integrantes. O Chay Suede também participou dessa versão da Record TV. Rebelde Brasil na Record teve ao todo 410 capítulos com duas temporadas, e a banda né, que toda essa novela aí faz e torna uma banda se tornar realidade, é chamada como Rebeldes e para alguns também como RBR, enaltecendo o Brasil. Ah, quer saber mais detalhes dessa versão brasileira de Rebelde? Assista esse vídeo aqui que eu falo de todos os detalhes de Rebelde Brasil e também falando da possibilidade da Record TV de reprisar essa versão que todos os fãs, saiam e entrando, pede sim para a Record TV reprisar. Então, ó, assista esse vídeo, salve o card e assista depois desse vídeo, combinado? Continuando aqui, porque não para, e agora sim, em 2022, o mundão todo ganhou uma versão mundial de Rebelde. Através da Netflix, estou falando de Rebelde Netflix, essa primeira temporada que conquistou milhares aí de fãs e sempre está, desde a estreia, né, aí nos primeiros lugares do top 1 da Netflix como os mais assistidos. E muitos lugares do mundo também liderando essa lista do top 10 da Netflix, Rebelde Netflix tem tudo, tudo para se tornar ou melhor, já é um fenômeno em vários fãs e principalmente, né, que eu acho que é isso que mais conquistou, está conquistando mais e mais fãs, que eles estão respeitando as histórias das outras versões, principalmente da versão mexicana de 2004 da, do México, né, com o nosso RBD. Então, eles estão sendo muito bem aí vistos. Por esse mundão todo, essa versão de Rebelde Netflix Nessa primeira temporada teve ao todo 8 episódios E já está confirmadíssima a segunda temporada de Rebelde Netflix Vale lembrar que essa versão foi adquirida pela Netflix em 2018 E só agora aí, ó, foi lançada para esse mundão todo é, pessoal, isso mostra a força dessa geração rebelde que sai ano, entra ano, ou anos e por aí vai, né? Mostra a força da geração rebelde. Então, todos nós temos que enaltecer, sim, essa história que, sim, conquista milhares de pessoas por esse mundão todo. É, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e, quem sabe, surja aí a um outro país com esse ser, esse lado, que é Eu Sou Rebelde.